Uma dica rápida para o Enem sobre cadeia e te alimentar, então fica nessa aula e deixa que o tio QQ te explica. Fala gigante! Seja bem-vindo a mais uma dica para o Enem do Tio QQ. E hoje, galera, a gente vai falar sobre cadeia e alimentar. Não esquece que a gente tem sim uma vídeo aula completa que você pode encontrar também material dentro do meu site, tá? Você vai encontrar no próprio YouTube também eu tenho cadeia e te alimentar. Então você pode assistir essa vídeo aula completa. E aqui embaixo eu vou deixar o material para você baixar. Vai ser direcionado para o meu site, mas lá o link vai estar aberto para você baixar. Galera, quando a gente fala de cadeia alimentar, é uma dica rápida. Você tem que entender como é que funciona. Olha, cadeia alimentar sempre ela é unidirecional. Como assim? Outra coisinha que o aluno confunde muito. A seta sempre aponta para quem come. A seta sempre aponta para quem come. Então, se eu colocar em prova assim, capim apontando por um roedor qualquer, eu vou dizer que é o capim que come com o roedor? Não, galera. O roedor come o capim. A seta aponta para quem come come, tá? Lembrando que o capim ele é produtor, o roedor vai ser consumidor primário e o gavião aqui vai ser o consumidor secundário. Lembra que esse aqui pertence ao primeiro nível trófico então o produtor, P de produtor ele representa o primeiro nível trófico. Trófico quer dizer primeiro nível de alimentação consumidor primário, CP consumidor primário, representa o segundo nível trófico. Cuidado! Esse termo primário é na cadeia, mas ele é o segundo nível trófico Consumidor secundário representa o terceiro nível trófico e assim por diante. Porém, quando eu tiver... Olha que eu vou usar o termo agora. Anota até agora o que eu vou falar. Quando eu tiver no mesmo nível trófico, mais de um indivíduo, eu não considero mais uma cadeia. Eu considero uma teia. Então, teia não precisa ser enorme. Basta você ter um nível trófico, ou seja, consumidor primário, ou secundário, mais de um indivíduo. Bora ver essa aqui de cima, olha. Fitoplâncton... Fitoplâncto, para quem não lembra, é o produtor do ambiente aquático, são as algas, algumas bactérias. Zooplâncto come o fitoplâncton, então fitoplâncto seria produtor, zooplâncto consumidor primário. Caranguejo também comendo fitoplâncto também seria consumidor primário. E o peixe aqui seria um consumidor secundário. Galera, eu tenho mais de um indivíduo, dois consumidores primários, em um nível trófico logo só aqui vai ser considerado uma teia por sinal eu tenho duas cadeias aqui que é fitoplâncton isoplâncton outra cadeia fitoplâncton caranguejo e peixe, tá? Esse aqui é apenas uma dica para como você interpretar. Eu aguardo vocês numa próxima dica. Eu espero que você tenha gostado dessa dica e para você seguir o canal, basta clicar nesse botão aqui. E para seguir outras dicas, clica nesse outro aqui, que é um curso completo. Então clica bem aqui do lado. Eu aguardo vocês numa próxima dica.